Eu perdi 750k apostando. Tem alguma frase pra me ajudar? Não sou eu que faço as frases aqui, hein, rapaziada. É o um livro. A frase é, evite o sexo casual. Não tô mentindo não, hein. Não tô mentindo não, hein, mano. Essa foi a frase que saiu pra você, velho. Evite o sexo casual. Calzinha aí pra você ganhar bem nas suas apostas. Não sei aonde você tá apostando, amigão. Toma cuidado.